mais importante é a direção. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sumido, né? Infelizmente, ou felizmente, né, a gente não conseguiu postar ainda aí alguns vídeos nos últimos dias, mas se prepare porque tem muita novidade chegando no canal, tá? coisas boas para todos nós e, e sempre aí com uma dica com a dica técnica, ok, da, da reparação automotiva. Então você fique preparado aí e com a gente atento aí para as notificações. Se você ainda não ticou o seu sininho, tica o seu sininho aí se inscreve. Você que nos vê por algum motivo chegou até aqui, é, a gente sempre tem aqui conteúdo de alto valor informativo em relação a direção hidráulica como um todo. Eu estou aqui com essa caixa de direção é, de uma Renault Master 2016. Caixa de direção GTECT Jali. Então tem algumas curiosidades sobre essa caixa de direção que eu gostaria de mostrar hoje aqui é para aquecer aí a sua expectativa em relação a se informar, você mecânico, você reparador, você que ainda não tem aí no seu currículo ou na sua grade de serviço, esse tipo de serviço que é reparos em casa de direção, a gente tem coisas boas chegando por aí. Então você fica atento, nos segue aí, continua compartilhando com seus amigos e vamos fazer parte dessa grande comunidade que está crescendo a cada dia. ok Vamos aqui então a curiosidade de hoje desse reparo que a gente realizou aqui, está finalizando aqui, da Caixa de direção Renault Master, é, casa de direção GTEC Jale Ok? Vou virar a câmera aqui, tá? Um minutinho. Muito bem. Está aqui já nos finalmente aqui da reparação dessa caixa de direção fantástica, tá? A caixa de direção robusta, bem grande. Um eixo, assim, bem intimidador quanto à questão da cromagem, né? A gente... É, meio que teve um certo trabalho para poder recuperar esse eixo ok? É, e vale a pena lembrar que a gente é, Em 95% das cremaleiras que chega aqui para a gente A gente consegue recuperar aqui brunindo A gente tem uma técnica toda especial para fazer esse brunimento Então, num momento oportuno a gente vai estar Compartilhando com você muito bem, estamos de volta é, Agora eu reposicionei aqui a, a, Essa caixa de direção Para te mostrar a curiosidade que eu tinha prometido Em relação aqui ao cravamento tá? O cravamento dessa Regulagem Você deve estar atento a esse cravamento A esse cravamento aqui para segurar a tampa né? A tampa da regulagem aqui da caixa de direção é, Por quê? Em retirar primeiro esse carvamento. Porque senão você pode perder aqui a sua tampa. E isso aqui no entanto. É um tanto quanto. Difícil de recuperar. A tampa que sai daqui. Tá ok? Então. Eu estou com esse problema aqui. Porque. Eu não. É, é, verifiquei mais profundamente. Porque não está muito à vista. Geralmente sujeira a tampa aqui. E você percebe ó que você se sujeira a tampa aqui, você não percebe, consegue perceber aonde está os pontos de cravamento dessa tampa e com isso você não se atenta tanto para essa necessidade, mas tem que se atentar e retirar esse cravamento antes. Entra com a furadeira aqui, uma, bro, uma broca bem fininha, especial, fura aqui nesses pontos, tá? Aí você faz com que esse cravamento, essa trava, ela não prejudique a tampa quando for retirada daqui. Ok? E fazendo com que você não tenha esse trabalho de ter que refazer outra tampa. Porque perdeu-se uma vez uma rosca da tampa, já era a tampa. E o pior pode acontecer é tirar, retirar a rosca da caixa. Aí você pode correr o risco de perder essa caixa de direção. Fica aí a dica, tá? Essa caixa de direção fantástica. Aqui ó, Jale, tá? Mas é a GTECT que fabrica, olha só, Renault, ok? Mas é de fabricação coio g vou te mostrar aqui. Olha lá. Tá vendo aí? g Então é japonesa. Já o, é o Japão que fabrica caixa de direção os franceses que legal, né? Fantástico então fica aí, mais essa sacada importante dessa super caixa de direção a qual hoje a gente está fazendo aqui o reparo dela trazendo na mão por R$ reais. R$ 750,00, você entregando essa caixa para a gente aqui, a gente restaura ela e te entrega com garantia total sobre a caixa, ok? Querendo trazer o carro ainda não há possibilidade, nossa oficina aqui, olha, o nosso espaço ainda é pequeno, tá? Só cabe aqui dois carros e não dá para entrar ali uma van naquela altura daquela porta. Então, a gente fez uma parceria com a oficina aqui próxima. Onde tem lá equipamentos adequados Eles só não fazem esse tipo de reparo Mas aí trouxe pra gente essa caixa de direção E agora está retornando Já vou buscar no torneiro já a tampa Tá joia? E assim que a gente instalar essa tampa de direção Coifas Tem que colocar outros articuladores aqui A gente mostra pra você aí Finalizando esse vídeo Até mais Prontinho pessoal Tampa devidamente no lugar instaladinha. Essa é uma tampa usada A do torneiro não deu certo não O torneiro só Fora de medida né? Então é Não funcionou Aí graças a Deus Porque Deus é Pai Eu consegui achar ali na minha sucatinha Que eu guardo ali Uma tampa olha, Quase igual A não ser por esse detalhe aqui no centro mas a mesma rosca, mesmo medida, o mesmo tamanho. Então a do torneiro, olha. A do torneiro que ele fez aqui. Funcionou não. Ficou menor. Até o material bom, mas... Funcionou não. E aqui é que eu tirei. Com a rosca, olha. Toda gasta por causa da trava. Então aos reparadores de plantão aí toma muito cuidado tá quando você for remover essa tampa aqui não se esquece de soltar o encravamento aqui antes passa uma furadeira uma brocazinha bem fininha em cima dela e tira esse cravamento porque você pode perder uma tampa e isso te custar o teu serviço então ok perdi aqui ó, 50 reais para fazer essa peça perdão gente saiu aqui da moça Tá aí, articulador devidamente no lugar, novo, tá, o velho tá aqui, coifas, e agora é partir pro abraço e instalar lá, na Renault Master 2016. Querendo, precisando, é só procurar a gente ou enviar a sua caixa pra gente, tá? A preço especial aí do momento, R$ 750,00 esse reparo de vedação garantia de três meses mas é uma coisa para durar no mínimo três anos sem manutenção se você fizer manutenção que é a troca do óleo a cada 20 mil 20 mil quilômetros você tem direção tem caixa de direção funcionando sem dar vazamentos a por mais de sete anos no mínimo mas tem que trocar o óleo a cada 20 mil okay? Então ficamos aí, esses foram os detalhes, nunca joga sua sucatinha fora, que esteja boa, porque um dia vai te ser útil. Forte abraço!